Dilma, querida, na sua primeira vitória nas urnas, eu não consegui segurar as lágrimas. Eu gostaria muito que os pais e as mães das meninas pudessem olhar hoje nos olhos delas e dizer sim, a mulher pode, foi o que você disse. E eu olhei para minha filha e disse, Catarina, você pode, nós podemos. E ela disse, mãe, vamos para Paulista, do alto dos seus sete anos de idade. E fomos. Ela ficou com bolhas nos pés e quando eu me dei conta, uma onda de mulher estava me ajudando a carregar a minha filha. Sim, a mulher pode. Foi lindo. Extremamente brutal. É... Como foi levado, como os deputados se comportaram, a fala do Jair Bolsonaro me incomodou muito, porque aquilo ali não foi só um ataque à figura de um presidente, aquilo ali foi um ataque à figura de uma mulher, atual chefe de Estado, e que foi uma mulher torturada de todas as formas possíveis espancamentos, estupros, e um cara fez uma saudação a. À ao torturador da Dilma, e aquilo pra mim é algo que, não sei, que não mexeu particularmente comigo. Por eu ser mulher, assim, por me colocar no lugar dela, a gente já funciona, mulheres funcionam nisso, de se colocar muito no lugar da outra. E quando eu vi ele falando aquilo, o único pensamento que veio na minha cabeça foi como é que ela deve estar se sentindo, sabe? Porque eu já estou me sentindo horrível, imagina ela. E aí, no dia seguinte, estava é... conversando com as amigas, a gente estava muito mal, uma falou que queria muito poder dar um abraço na Dilma e eu falei, ah, eu vou ter alguma ideia de como a gente pode demonstrar para ela que nós estamos com ela, nós sofremos com ela e nós estamos entendendo o que ela tá passando enquanto mulher. Porque não é só uma questão política, Sim, né? Não. É, não é um apoio ao governo Dilma. É pessoal mesmo, é a mulher Dilma, porque os ataques são pessoais. E geralmente os ataques feitos às mulheres são ataques pessoais. Uh, há mulheres escritoras, mulheres jornalistas, mulheres, mulheres que estão na esfera pública e não na privada, por onde querem que nos mandar sempre quando nos mandou lavar Louça, uh, Mulheres que estão na esfera pública sempre são atacadas, sempre acontece isso. E, e há essa mulher, Dilma que a gente tá, se a, que a maior parte das pessoas e das mulheres que, que escreveram tá, tá, tá se dirigindo, né? Quem é mulher e quem se posiciona sabe que esses tipos de ataques são super violentos Sim. e que o que querem é nos calar, e a gente não vai ser calado. A história foi escrita por homens, né? Uhum. Toda a história foi escrita por homens. A voz da história é uma voz masculina. Sim. E a gente está escrevendo a história agora, agora que a gente tem voz, agora que a gente existe. Né? A gente antes a gente era coadjuvante a gente virou protagonista agora o Congresso composto por várias mulheres assim vivem com uma luta há muitos anos assim deputadas muito fortes mas ter uma mulher na presidência é algo muito marcante para gente mulheres existem as mulheres estão aí as mulheres realmente decidiram lutar e a gente não como a Clara disse a gente não vai parar de lutar esse é o grande ponto tanto que o que eu senti muito nas cartas foram muitas mulheres falando é, eu estou com você, nós lutamos por você, a gente vai com você até onde for. Então, assim, isso para mim é muito forte, é muito marcante, né? Por mais que a gente discorde da mulher política, a mulher pessoa física, que eu gosto de chamar, uhum. tá ali, né? E é ela que é atacada, porque a gente sabe que é muito diferente quando atacam uma mulher e quando atacam um homem. A história não está mais sendo escrita da mesma forma que era escrita antes. Existem outras mídias, outros registros. Vai ser diferente dessa vez. Uhum. Vai ficar registrado golpe. Golpe. Não tem outro nome. O que está acontecendo é um golpe. Sim. E aí é diz que vai ser chamado na história. Sim, e o livro ele deixa isso muito claro. As pessoas estão muito conscientes. Todas as pessoas que enviaram mensagens estão muito conscientes. de que isso é um golpe. E elas deixam muito claro que elas... Estão abertas para lutar, estão abertas para militar, para ir contra isso que está acontecendo. Seja mandando uma mensagem, cada um da sua forma. As pessoas estão realmente assim, passando a mensagem que ela já ficou. E isso que foi construído até agora não vai ser destruído. Estão tentando construir por cima, cimentar a história dela, não vai acontecer. É realmente um livro de afeto. Isso para mim é sempre... Essa foi a ideia do livro, é um livro de afeto. Né? Não precisa concordar integralmente com o governo, mas um livro de pessoas que têm consciência do que está acontecendo e se compadecem da situação da Dilma. Sim, inclusive, é muito importante colocar que tem gente que discorda do uhum. governo. Inclusive, uhum. eu sou uma dessas pessoas né, que me, me, me posicionei várias vezes contra várias medidas e várias questões ali, várias né, omissões, principalmente, em relação aos, aos direitos das mulheres. Uhum. Mas, assim, não é disso que a gente está falando agora. né? Uh, porque senão parece um, um movimento governista pró-Dilma. Não é isso, a gente está falando com a mulher Dilma, né? Sim. Ser contra algumas coisas do governo não, não significa que a ser a favor ver... de um golpe absurdo, absurdo que está acontecendo agora, absurdo, é absurdo, não dá nem para acreditar que está acontecendo, parece um pesadelo, gente, parece, é um pesadelo, a gente tá de ressaca política, Sim. desde aquela votação eu estou de ressaca política. E é horrível, eu acordo todo dia, vou ver as notícias e sempre com medo de, sei lá, prenderam só... um o Lula, é, a Dilma e, e cair, só piora, sabe? gente, aí tá aquele homem, aquele Temer lá, gente, que ninguém votou na Dilma... Sim. E no Temer. A gente votou na Dilma apesar do Temer. Eu lembro que na época que eu tava né, agora na última votação da Dilma, quando eu ia colar o adesivo, eu fiz isso, gente, não é forçação de Eu cortava o vice Michel Temer, PMDB, porque assim, eu eu tô apoiando o PMDB, eu nunca quis apoiar. História histórico do PMDB é péssimo Péu também. sujo, sabe? Né? Vou apoiar a Dilma, eu cortava adesivinho. PMDB o é o cortava. partido em cima do muro, né? Nossa, Inclusive, gente, gente, assim... Essa, essas cartas, espero que, que neutralizem a carta ridícula do vice-presidente, porque aquela carta, que vergonha! O que foi aquela carta, né? E tudo que seguiu, né? O áudio... E tudo que seguiu, tudo mais, é uma palhaçada, é uma é, uma, é tudo, tudo encenado, tudo ensaiado, é uma palhaçada. Quando eu era pequena, é, eu tinha sonho de ser muita coisa. Eu falava pra minha mãe que eu ia ser cantora, bióloga, cientista e presidente do Brasil. Aí o tempo foi passando e eu descobri que cantora não tem jeito, sou péssima. É, bióloga e cientista eu fui pro lado do direito, assim cientista talvez, né, do, do direito eu posso ser um dia. E aí, né, foram cortando as, min as minhas expectativas de futuro. Só que presidenta, que agora fui presidente, tenho orgulho de falar o um presidente. É, eu descobri que eu poderia ser por causa de você, de né? Ela me mostrou que eu, não só presidente presidenta, eu posso ser o que eu quiser. Porque a Dilma, muito nova, lutou. Foi uma, a senhora foi uma mulher de luta. A senhora é uma mulher que me inspira. Não precisava nem ser presidenta, mas pelo histórico que a senhora tem já seria algo... Que seria uma inspiração para mim, para o que eu quero para minha vida. É, mas a senhora ter chegado, onde a senhora chegou, como presidenta, e assumindo toda essa postura de força e ao mesmo tempo de afeto, abertura né, com outras pessoas e de escuta, isso para mim me mostrou que eu posso realmente chegar e ser o que eu quiser, eu posso sonhar alto. É, sempre colocaram muitos limites pros sonhos das mulheres, mas a senhora me mostrou que eu não preciso colocar limites nos meus sonhos. Eu posso, talvez, contemplar Maria Clara Pequenininha e ser presidente do Brasil um dia, não sei. Eu posso sonhar muito alto exatamente porque a senhora me proporcionou, proporcionou isso. E exemplo, representatividade é uma coisa que importa, é, tanto para as mulheres mais velhas como para as meninas que estão chegando agora, para as meninas que estão nascendo. E a senhora, para mim, me mostrou que eu posso sonhar alto, que meus sonhos não têm limite E é isso.